Quando eu saio em outubro, eu vou tirar a plástica, né? pegar meu passaporte e volto, eu já volto, eu já tinha acompanhado as greves, tinha acompanhado a luta contra a Ecaristia, tinha acompanhado a eleição de 74 que o MDB perdeu. Eu já sabia que... Eu tinha acompanhado o surgimento dos sindicatos, dos grandes sindicatos, e já tinha ouvido a voz rouca do Lula várias vezes, né? lá em São Bernardo, chamando a luta, a greve, a grande liderança que surgiu. Então, e também já tinha, já sabia que estava acontecendo no Partido Comunista certo? no MR-8 já sabia PC do PCdoB, já tinha então para mim quando eu voltei eu ganhei os outros exilados por ter vivido no Brasil eu ganhei uma vantagem que eu considero fantástica quando eu chego eu dou uma entrevista eu já é, de certa forma sinalizo sobre o PT já tinha consciência, já, a proposta do PT já estava na praça, né? Tinha a proposta do Partido Popular, do Partido Socialista, e aí surgiu a proposta do PT, que já é história, já, como é que surgiu tudo. E o Paulo Vanuc e o Frei Beto me levam para conhecer o Lula. Eu conheço o Lula. Logo depois, eu comecei a participar do núcleo, chamado Núcleo das Estrelas, na Rua Augusta, na BI, que era só artista intelectual, o Suplicy si participava, personalidade. Lula nos convida, isso aí começa as histórias, o Lula nos convida para ser membro do Diretório Nacional, porque nós assinamos o ato de fundação do PT, somos, nós somos um dos 111 fundadores do PT. O Lula queria uma ligação com o um movimento estudantil de 68, com a geração de 68 e com essa geração também que participou da resistência à ditadura, hein? em armas ou não, certo? Que muitos não, não assumiram a tese da luta armada, né? Essa não, porque virou prática. Nunca houve guerrilha no Brasil, luta armada no Brasil. Né? No Brasil, uma tentativa de treinos, campos de treinamento que não deram certo, de implantação no Araguaia, e ações armadas de expropriação, de propaganda, de de torturadores. Nunca houve. Né? Nunca se conseguiu instituir, porque não houve também apoio popular a isso. Né? Houve uma. Só para registrar. Nós não aceitamos. Eu falei, não, eu vou para o diretório zonal do Jardim Paulista, e o Vladimir também, e o Travasse também. Depois nós somos convidados para ser candidato a deputado. Falamos, não. Se vai ter um candidato e eu, Travasse o Vladimir, vamos travar candidato em São Paulo, como o genuíno foi e se elegeu. E eu, o Vladimir, falamos, não. Eu falei, eu não quero ser parlamentar, eu quero me dedicar à construção do PT. Eu já tinha na cabeça, certo, que era uma oportunidade histórica única aqui estava acontecendo no Brasil, que tudo o sonho da nossa geração de ter um partido de massa, de trabalhadores, de social, estava ali na nossa frente, né? e que a ditadura podia cair nas ruas, que nós podíamos derrubar a ditadura nas ruas, como a campanha das diretas provou. Então, nós eu para mim, aquilo era assim, o sonho da minha vida. Então, eu falei, eu vou me dedicar a isso aqui, vou quero construir o PT, é né? quero transformar o PT num partido,